Olha, os planos, em primeiro lugar, são que o Ministério da Educação, agora que as negociações sobre concurso foram suspensas e em que se passou para 2023 a continuação dessas negociações, é que, no entanto, os professores não suspendam a sua ação, por um lado, mas por outro lado também não eh, tem sentido, neste momento, entrarmos em eh, determinado tipo de ações absolutamente radicalizadas no momento em que está a suspensa a negociação. E, portanto, o que queremos fundamentalmente nesta altura é que o Ministério da Educação saiba que os professores, em relação aos concursos, sobre aquilo é que estão contra e por, por isso vamos neste primeiro período avançar já hoje com grande abaixo assinado a nível nacional com vigílias nos dias 12, 13 14 e 15 por regiões eh, em que as pessoas aprovarão moções eh, com posições em relação à questão dos concursos e também apelando aos conselhos de turma do final do primeiro período que eh, possam eh, aprovar eh, posições semelhantes, portanto com aquilo que concordam ou discordam. No segundo período eh, e retomando-se as negociações, como está anunciado pelo e conhecendo-se eh, as propostas concretas, até porque neste momento há aqui alguns equívocos, porque o Ministério divulgou um conjunto de perguntas e respostas que, em alguns aspectos, não batem certo com os projetos que nos fez chegar, portanto, neste momento, precisamos muito de ter eh, nas mãos o Projeto Decreto-Lei, de o que é que o Ministério, afinal, pretende fazer. Aí sim, depois em função disso, nós iremos avançar com um dia D em que iremos eh, pedir a todas as escolas que paralisem durante a manhã para de refletir e debater proje eh, o Projeto do Ministério e para decidirmos a luta em função daquilo que estiver. Em cima da mesa está uma manifestação nacional de professores que queremos que seja uma grande manifestação no próximo dia 4 de março. Em cima da mesa está o recurso à greve, evidentemente, mas uma greve que, mesmo que venha a ser por tempo prolongado, nunca irá obrigar os professores a eh, prolongadamente perderem o seu salário, porque não podem, porque não têm essa possibilidade, e, portanto, será sempre uma greve, poderá ser por regiões, poderá ser por distritos, poderá ter outro tipo de organização, mas isso vamos também aguardar que nos chegue esse projeto para podermos eh, tomar essa decisão. Para além dos concursos, é evidente que os concursos hoje são importantes porque a negociação tem estado a decorrer, há outros, outros aspectos que nas reuniões fizemos muitas, muitas, muitas nas escolas, os colegas nos colocam muito. A questão dos salários, cada vez mais reduzidos, e, e muita gente a ter que se deslocar e a ter que ter segunda habitação, a questão dos salários, a questão das carreiras, do tempo de serviço, a questão das vagas, das cotas, a precariedade, os horários de trabalho, a aposentação, mesmo a questão das doenças, estou a falar, por exemplo, da mobilidade por doença, que muitos colegas ficaram de fora, portanto, ou seja, o Ministério da Educação, para além dos concursos, tem que estar disponível para negociar outras matérias e essas outras matérias, ele sabe bem quais são, repetidamente temos colocado nas reuniões, repetidamente tem sido adiado.